E aí Clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Blasfemos. Metroid Metroidvania é sensacional para PC, Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One Saiu um DLC para esse jogo, a gente já fez um vídeo cobrindo como inicializar o DLC enfrentando o primeiro chefe Hoje a gente pretende enfrentar o segundo, vou mostrar para vocês onde encontrar e o que fazer Vamos lá? Vocês podem ver, a gente já concluiu a DLC esse final de semana E agora a gente tende a fazer um vídeo melhor Muito bem, no último vídeo a gente foi parar aqui, derrotou a primeira amanhecida, né, tal, coisa e tal, e hoje, para chegar na segunda amanhecida, a gente tem que ir lá para a catedral da Nossa Senhora da Cara Chamuscada. E para chegar lá, a gente bem poderia ter usado um teleporte, mas a gente vai a pé. Ou a gente vai pegar um teleporte Eu acho que aqui É uma área tipo um desafio Poderia contornar, mas vamos fazer por aqui vai. Que é o caminho da dor do, do Blasphemous Que é... não dói muito, igual do Knight. Tô bem, vamos com calma Isso aqui em nada ter a ver com, tem a ver com o vídeo de hoje, a gente só tem que passar por aqui Olha que caímos bem no, no intervalinho Aqui é, caiu, morreu como aqui não deve ser acredito que a gente você consegue pegar os ossos, né novamente mas não necessariamente os itens que já pegou antes do new game que a gente esqueceu de salvar o velho lá dos dedos então os menininhos tudo empilhado quanto a gente não chega lá eu vou comentando A questão de que para jogar DLC na sua totalidade você tem que zerar o jogo uma vez E iniciar o game mais um E todos os itens que você tinha é preservado E aí tudo que você pega replicado você recebe essa lágrima de redenção Que só serve para contar por porcentagem E se eu não me engano, craftar um item Nem aparece no nosso inventário Aqui o... Onde a gente salva tá diferente, tem o teleporte. Vou teleportar para cá. No final do vídeo anterior a gente mostrou que é igrejazinha, lembra? Tem uma igrejazinha aqui, bem em Albeiro Você pode vir nela e você. Aqui ela já tá tunada, né? A gente já deu, um... fez umas. Como é que fala? a gente já Deus dízimo, conforme você vai dando o dízimo, ela vai ficando mais rica e aí ela vai ficando mais tunada e também o totem do teleporte só que você não precisa fazer a totalidade, com mais ou menos 30 mil da, da corrência dele é possível eu vou pegar o teleporte e a gente vai lá pra frente é vamos lá para frente, a gente aqui tá no sonho de misericórdia a gente vai dar uma voltada talvez eu possa mostrar para vocês um negócio, vamos ver se vai dar certo não, não vai no próximo teleporte eu troco a, a nossa textura A gente está evitando todo o conflito ao máximo Para chegar o mais rápido possível Na área que a gente quer então, A gente está aqui no mapa Como é que chama aqui? Era uma da igreja sepultada Para ali é a ponte onde A gente encontra aquele rapaz do marreta Vamos evitar a todo custo Vai ser necessário enfrentá-lo Assim como as três irmãs, mas chegamos ó, onde as oliveiras secam. Aqui onde a gente vai encontrar a segunda amanhecida. Não bem aqui, mas muito próximo daqui. No caminho, né? Isso aqui é um caminho. Coloca esse menininho pode, Está em espanhol, olha que legal. Eu acho muito bom em espanhol. Um de ouro vazio. Isso que a gente vai encher. Um braço, se rama é muito bom. A gente, os diálogos, a gente foca mais nos desafios os nossos gameplays. Então, se você gosta dos diálogos, não fique chateadinha. DLC está gratuita. E blasfemos não é um jogo caro. Muitas horas de diversão garantida, de suplício, como você achar melhor. Sereia do Barro, mais um Foi do horroroso. Com cuidado, como é um jogo é um new game NG+, então Os inimigos são extremamente poderosos Esse inimigo aqui, tão simples Pode derrotar a gente Com uma simples pancada Uma única pancada Fix ah, são... Fúnebres a gente está quase lá, já estamos na metade do caminho E aí, o que, que a gente vai mostrar? Qual que é o atalho mais próximo para enfrentar a amanhecida Além, do, além de tentar enfrentá-la É muito natural tomar um leve desacerto enquanto está enfrentando ela Então, é bom saber o melhor caminho para retomar Mais uma vez, todos os itens que você obtém no jogo anterior Eles são preservados, com exceção dos slots né? Olha o dano que isso dá Vamos tomar aqui uma Kanjika Um suquinho dos ursinhos Gavi tá, né? ah, A gente pulou no time errado Tem que sempre ficar atento nessa área Com o um vento É aqui A gente foi pro lado oposto, tinha que ter o lado, lado direita Duvido, duvido se eu vier aqui. Melhor golpe esse. Se for possível dar um mergulho na cabeça desses bichos. Menos o vazari. Está indo para lado certo agora. Oh! Deu um Sempre prestando atenção no vento. cara são mais que o suficiente beleza a gente está quase lá na área onde a gente deve encontrar o que precisa. Fazendo escalada. O celular não quer parar. Chegamos na parte. Eu acho que é possível enfrentar essa amanhecida sem enfrentar a senhora da cara milagre. Tá esse menininho que vai dar um trabalho danado mais pra frente. Se ele dava antes, imagina agora que ele dá mais dano e você dá menos dano nele. Ô oh dona, que isso? Olé! vamos só dar os Vibri, viu, porque não dá pra peitar, não beleza, aqui é a... como chama, está ainda não falou convento da Nossa Senhora da Cara chama é aqui mesmo uia e se eu tivesse feito o cálculo Se der sempre para eliminar essas veias, É elas que ficam jogando lava Olha que situação ruim Não tem nada Desapressa é uma grande inimiga. Né, esse jogo dá uma olhada nisso. Hum, a gente tem que contornar a área. eu acho que aqui o ideal é ir reto mesmo hum. é bruto hein? chega de jogar lava na gente véio. se eu não me engano é obrigatório descer é que a gente faz o truque de acionar as alavancas essa área toda é o segredo dela Superar sem muito sofrimento E acionando as alavancas Tem uma outra área que é muito, é muito, muito parecida com isso Tomamos. <risos> Nossa! Aqui né? Dessa vez deu certo ângulo. Quase, para lá, até tem um moço para lá do outro. opa. Demos sorte. O maior problema nessa área é disparar dessa dona. Perfeito. Aqui vai ser super rápido. Quase, hein? A velha pior. Ela é um inferninho de pessoa. Você tá vendo que tem as, as velhinhas? Só pra mostrar mais ou menos onde a gente tá. Hã? Aqui tem tá um o menino do trompete. Tem um item: safira enclausurada. Bom, ele vai falar um pouquinho do milagre. E aí a gente toca o trompete para ver onde que vai aparecer o caixão da adormecida. É o um item lá, hein? Uma amanhecida, não adormecida. Falando tudo errado uma amanecida. Aqui, se a gente for reto aqui, já vai direto para Nossa Senhora da Cara. Será que vai até enfrentar ela? O vídeo já deve estar tá enorme, né? Vamos direto para amanhecida. Vamos teleportar para cá, é o caminho mais próximo dela. Vamos ver que legal. Sapinha nessa freira Só vamos Só cai hum. A gente já sai no lugar certinho E a gente fez essa emplastada aí, ó. Feito. Agora a gente está no lugar certo, você tem que esperar o vento O vento tem uma raiz, as, as, as línguas nodosas fazem a raiz crescer então, Espera aqui ó, só se joga e essa raiz ela cresce mais rápido do que o normal Então não há por que se preocupar a gente já consome um frasco pega esse item conta de fio dourado e vamos lá sofrer essa amanhecida do arco primeiro tem que comprar tem que quebrar o, o piso dela o ataque dela é esse tranquilo desviar E ela tem esse ataque que eu sinceramente até agora não sei como funciona Mas eu atravesso ele assim Tem esse com as flechas picantes, mas as flechas desse ano às vezes não dá certo. Mais ou menos aqui. Não é sempre que ela joga faz um combo. Para subir Deu certo dessa vez Ela ainda está muito sossegadinha Esse é um dos piores ataques dela A gente fez uma bobagem, não tem problema. Faltou uma sopinha. Tem que evitar o solo a todo custo. A gente meio que cometeu o mesmo erro duas vezes, mas quer saber se funciona. Esperavelmente bem Esse... Esse ataque dela que ela fica meio cansadinha. Ataque de fogo. Perfeito, derrotada de primeiro A maior dificuldade é chegar nela, porque é uma área com muitas quedas e muitos inimigos com movimentação aleatória e livre na tela E a gente consegue aí mais um pedacinho Perfeito, derrotada amanhecida E agora o que falta? Falta as outras duas, são quatro então no próximo vídeo a gente vai ter mais um pouquinho de história. Eu vou pular a gameplay onde a gente tem que derrotar as dois chefes dessas áreas aqui, né? tem a chefe dessa área aqui que a gente não fez, tem a chefe que fica numa área aqui embaixo, a gente nem sequer abriu. Depois tem que enfrentar um rapaz da marreta. E tudo isso é uma gameplay mais repetitiva, porque a gente já fez a gameplay de blasfêmios com todos esses <risos> com todos esses inimigos e como derrotá-los Então fica assim pessoal Por enquanto é isso aí, se vocês gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo E fica assim, até o próximo vídeo, viva a amizade